Palestra neles Vamos torcer pra essa vitória Contra o Santos aí Vamos começar a linha frita Negócio de Santista é Vara Vara vale Anzol agora vamos aguardar Nessa Copa do Brasil Que é a nossa chance de ir pra Libertadores Eu sou de uma época Que o Palmeiras tinha time de homem Olha lá cara isso aqui é palestra, não vamos desanimar. Palmeiras perdeu o último jogo aí, bobagem, pra gente não é nada. O importante é chegar na Copa do Brasil e pescar os peixes aí. Tá certo? Avante palestra, não vamos desanimar. Vamos lá, quero ver o time campeão chegando aí. Ó, bonito, hein? Eita época bonita essa aqui.